Esse aqui é o projeto principal que a gente tem, que é o Reciclando Vidas, que é um trabalho que foi feito com as mulheres da, do bairro de, da Vila Rosinha, lá na Raposa, que é um trabalho para complementação de renda. Elas viviam de hortas de plantação no fundo do quintal e vendiam. Só que nesse período do inverno, teve uma. Tiveram várias chuvas que acabaram inundando as hortas delas, apesar de ser um, um projeto antigo. Mas esse ano, principalmente, foi muito bom esse projeto para elas porque elas passaram a, a ter uma renda extra a partir dessas agendas, que elas mesmas fazem esse papel e montam essas agendas. E essas agendas a gente vende na ONG e esse dinheiro é voltado para elas com cesta básica e ajuda de, de para manter os projetos. Aí elas fazem as agendas, fazem esses azulejos também com papel. Elas estão produzindo novos tipos de papel para novos modelos de agendas, que são esses aqui. Elas também foram chamadas para fazer um cardápio de, uma, de um restaurante que vai inaugurar agora. Isso esse aqui é o projeto do cardápio, que elas fazem com papel reciclado, casca de alho e de cebola da composição. E esses aqui elas fazem com papel e fibra do talo da, da folha da bananeira. Esse aqui. Que é o mesmo desses aqui, só que esses aqui são tingidos. Esses aqui elas fazem com folhas para molde, para alto e baixo relevo. Usam flores também. Esse é o, o projeto principal da ONG Se a ONG tem vários outros projetos, também, que, principalmente é, voltados à cultura, à cultura local. Tem alguns eventos, como o Eita Pequena Arteira, que é um evento que acontece no Meio da Mulher, que a gente chama várias artistas mulheres, tanto cantoras quanto fotógrafas, artistas plásticas para fazer exposições. É um evento que é praticamente todo é, composto por mulheres. Vários, várias áreas artísticas. Aí tem o Arte na Nave, que o Arte na Nave é um pouco parecido com o Pequena Teira, só que ele é mais abrangente, ele é para todos os gêneros. E mais para os artistas que estão em, em ascensão, quase anônimos, aqueles que estão surgindo, que a gente dá oportunidade para eles é, se apresentarem e ganharem popularidade, principalmente começando pelo Centro, que no Centro hoje ainda é o, o bairro que mais tem público para esses eventos culturais, tanto musicais Quanto de cinema, de exposições artísticas, fotográficas E a NAVE trabalha com isso mesmo, com o empoderamento do, das minorias Tanto de inclusão social, quanto da classe artística do centro histórico E assim, eu gostei do trabalho de vocês Eu quero saber onde eu posso encontrar mais informações Onde eu começo a procurar? a gente tem a página no Facebook, só que é melhor mesmo ir na ONG que é no centro histórico na rua do IBGE, na rua de Nazaré, fica é próximo ao Palácio dos Leões. Que a presidente da ONG está sempre lá, de portas abertas, quem quiser ir pode conversar com ela. Ela até explica melhor sobre cada projeto que a gente tem. E agora a gente tem várias, eu tá ficar com várias parcerias com, com a Vale, com os museus, por exemplo, teve o, a 14ª mostra de museus da exposição que o a comunidade principal foi a comunidade do Cajueiro, que era uma comunidade que estava em risco de, de sair do mapa, por conta do porto que queriam construir. E a gente fez esse, essa semana do museu, que foi, foi até no mês de maio, durou uma semana. E essa semana teve a mostra, a exposição de fotografias e vídeos que a gente fez do do Cajueiro e no dia da abertura da exposição a gente ficou sabendo que foi embargada a lei que que seria feita a construção do porto, ou seja, não vai ser mais feita a construção do porto e a comunidade resistir para a gente... Que bom! Claro que não foi exclusivamente por conta das ações da ONU, mas a gente conseguiu é, combinar energias positivas para que continuasse, para que o povo se resistisse mesmo a esse, a esse impedimento. E conseguiram essa vez. Que bom! Muito obrigada! Obrigada! Aqui é no evento do nós somos representantes do Greenpeace, que é uma organização muito nova Tem pouco mais de, acho que uns oito meses, a gente começou o processo seletivo esse ano A gente conseguiu construir já um grupo bem coeso esse ano é, A gente trabalha com o Greenpeace é uma organização internacional Com temáticas internacionais também, como clima energia, meio ambiente Enfim, toda aquela coisa que todo mundo já conhece sobre o Greenpeace No nosso quadro, a gente sempre tenta trazer também temáticas locais a Temática das Praias, como a gente efetuou no Clean Up the World há algumas semanas e também campanhas nacionais que, é que a gente está desenvolvendo agora como Desmatamento Zero e o Santuário das Valeias que é a nossa, nossa campanha que está em voga é, o grupo de como eu já falei é muito novo então ele está tá se formando ainda, está crescendo a gente está trabalhando primeiro com as campanhas nacionais para poder desenvolver projetos para as campanhas locais é, Para entrar em contato com a gente, a gente tem uma página do Facebook que é chamada Greenpeace Voluntários de São Luís e a gente tem também uma plataforma nacional que é a plataforma do Greenwire, então a pessoa pode chegar lá se inscrever greenwire.com.br e... E aí, se inscrever na plataforma, fazer o login, assistir todas as atividades, que é uma atividade formadora do Greenpeace, do Greenpeace contando toda a história do Greenpeace até chegar no Brasil. E entrar em contato com a gente, porque lá a gente, dentro da plataforma do Greenpeace nacional, a gente tem a plataforma do Greenpeace local, que é o Greenpeace voluntário de São Luís. E é isso. Muito obrigada. De nada. Olá, meu nome é Franciane, eu faço parte do de Valeirisos desde dezembro de 2014, que foi o ano que essa instituição foi criada. Ela foi criada a partir de um trote numa escola, na escola SESI. No ano de 2014, em dezembro, a gente conheceu tipo, um asilo, a gente conheceu do Candário Santo Antônio e também o Asilo de Minas A partir daí, o grupo se uniu, as pessoas se juntaram com o objetivo de levar o altruísmo, né, de difundir a solidariedade por todo lugar, por toda São Luís. E desde então, a gente tem feito é, trabalhos, né, ações sociais. Em escolas, créditos, hospitais, asilos, no, nos bairros mesmo. Nós somos um grupo independente, né? A gente não recebe patrocínio, a gente não tem nenhuma ajuda financeira. Tudo que a gente faz é com o nosso dinheiro, também com o dinheiro que a gente arrecada, é, vendendo água na praia, vendendo nossas camisas, que são essas aqui, e esse é o nosso trabalho. Para encontrar a gente, vocês podem encontrar pela, pela nossa página no Facebook, que é Ruba Alerisos, também no Instagram, que é arroba rubarisos, e o nosso e-mail, que é Grupo risosjarm.com e falar com cada um de nós que vocês virem com essa camisa aí, é só chegar e falar é, para entrar no nosso grupo através de um processo seletivo que acontece todo ano, mas participar das ações é aberto para tá todo mundo. É isso. Muito obrigada. Nós somos de Humanas eu me chamo Nandara. Eu me chamo Gabriel. E o nosso brownie é de humanos porque a gente faz psicologia. Aí a gente teve essa ideia de misturar nossa, nosso curso com uma coisa que a gente ama fazer, que também é a parte da culinária. E a gente faz brownie, a gente faz brownie de vários tipos, mas no modelo agora a gente só tem um, nossos brownies tradicionais. A gente faz vários sabores, a gente faz brownie do pote, a gente faz pizza T de brownie. Torta de brownie, picolé de brownie também. E a gente pode, vocês podem enviar a gente através da página do Facebook Brown de Browning de Humanas, que tem no Face e no Instagram e também. No Instagram é de Manas também. Muito obrigada, gente! Hoje que agradeço também. <risos> Muito Então, aqui a gente está hoje para apresentar um pouco sobre o Watarate. Nós somos do Distrito 4490, que é o estado do Piauí, do Ceará e do Maranhão. Hoje nós somos 15 clubes, como nós funcionamos? Nós somos uma instituição mundial, nós somos patrocinados pelo Roteiro Internacional e estamos aqui com um trabalho que tem três pilares, que é o companheirismo, o profissionalismo e o serviço social. Certo? No, no profissionalismo, a gente tenta sempre trabalhar os nossos associados para serem líderes e serem destaque dentro de tudo que eles fazem. Como que a gente faz esse trabalho de liderança? A gente faz esse trabalho de liderança agindo dentro da comunidade. Então, nós temos palestras e estudos dentro do clube e a gente tenta aplicar isso dentro da comunidade com serviços no que a comunidade realmente precisa. O companheirismo é uma forma da gente se congregar de forma mais informal e poder estar tá trocando ideias sobre o, o que está acontecendo no nosso estado, no nosso país, e ver de que forma nós podemos agir. Nós temos diversos, diversos projetos pelo Brasil, pelo nosso distrito, e um deles, o, o companheiro Wesley, que é presidente do Caract Club de São Luís, vai explicar para vocês. Nosso principal projeto atualmente é a Biblioteca Medeiros Nobato, que é... Essa daqui, que é uma biblioteca comunitária que vai funcionar no Largo de José, que fica ali no, no bairro Santo Antônio, no bairro do Santo Antônio. Lá funciona lá para crianças, só para meninas, uma foláquia é só para meninas. Também funciona no um centro escrita e uma escola de ensino infantil. É, já está na fase completa praticamente do projeto, o único que eu preciso no momento é a questão do, do local mesmo. Porque a escola, felizmente, recebeu uma reforma e a arquitetura está demorando um pouco para dar uma autorização para a gente poder usar o local. Então a gente já conseguiu muitos livros, muitos mesmo, suficiente para montar duas bibliotecas, já conseguimos... É mesas e as cadeiras foram doadas pela Ambev, acho que 30 cadeiras, se não me engano, e todo o material já, já foi adquirido, só está esperando mesmo a finalização do local, a gente tem todo um local provisório, mas não permitiram, eu acho que um outubro mesmo agora, eu acho que a gente termina a biblioteca e fundar finalmente. E é isso. A gente... é. É importante destacar também que a nossa instituição, a gente trabalha, é uma instituição a, a política e a religiosa. O que, que isso quer dizer? Quer dizer que nós incentivamos os nossos associados, claro, a conversar sobre a política e a conversar sobre a religião, mas de uma maneira ampla, sem tomar lado, sem tomar partido. porque que é importante também na formação de liderança, você tem um conhecimento geral, porém nós não incentivamos defender lados para que não haja uma segregação dentro do público. Então, assim, eu gostei do projeto. Onde que eu encontro vocês? Então, nós temos a página, o de São Luís, Facebook, e vocês podem colocar seu contato aqui também. Que a gente é divulgado, apresentando, mandando um boletim informativo do que está acontecendo. Mas na página sempre tem tudo. Sempre atualiza, sempre É só chegarem lá tem tudo. De... Muito obrigada, gente. Eu sou Amanda, eu faço parte do Engajamudo que é uma honra nacional de liderança jovem, sem nenhuma, é... Ai, não tem, não tem e a gente também não tem rabo preso por nenhum partido, então, o Engaja Mundo, ele surgiu, ele foi, na verdade, foi uma ideia que surgiu na, na no Rio Mais 20. As meninas que pensaram no mundo são estudantes de relações internacionais e elas são apaixonadas por conferências da ONU. Então, numa dessas conferências, elas perceberam que não há jovens nessa conferência, que os jovens nessas conferências não têm voz. Então, ela surgiu a partir daí da necessidade de levar jovens para essas conferências, que nada mais são conferências que, que tratam do nosso futuro, mas que a gente não resolve nada. Então, temos uma conferências. Então, o Engaja Mundo, ele, a missão dele é preparar jovens para essas conferências nacionais da na ONU e a gente trabalha essa, esses temas, essas conferências, nas cidades. Já é uma, é uma organização que está presente em todos os estados do Brasil e a gente se divide em grupos locais, em grupos de trabalho e em grupos de estudo. a a amiga vai tá falar um pouco sobre Olá, meu nome é Lália, eu faço parte do Guedes e como a Amanda já falou, nós trabalhamos com grupos, grupos, grupos de trabalho e grupos locais. Como já foi dito, a gente se prepara para participar das conferências nacionais, então, como a gente faz isso? A gente faz forma de grupo de trabalho, que tem é, eixos como biodiversidade. É, desenvolvimento sustentável, gênero, então a gente trabalha tudo em cima disso. A gente faz uma interface entre jovens de todo o Brasil, através de Hangouts, então a gente discute nossas ideias, o que a gente pretende fazer sobre esses temas do nosso país e a gente acaba trocando nossas ideias e tentando propor soluções. Além desses grupos de trabalho, nós temos também outros grupos locais. Como no Maranhão, o nosso grupo local é o Engajamara, que nós colocamos esse nome, nós fazemos o que? Nossas formações com jovens Sobre também, sobre esses temas também para poder sensibilizar eles O que nós podemos fazer porque nós também somos parte da solução Então nós fazemos as campanhas Essas informações A nossa última campanha é foi a campanha Que estive a cidade, da Cidade de Nós é, colocamos nossos banners na, No e Em várias praças do São Luís Perguntando o que cada pessoa Que pensava na Cidade do Sonhos Para a Assembleia, para os candidatos à Prefeitura, para eles assinarem e verem que a gente quer uma cidade melhor, que a gente sonha com uma cidade. Então, o engajamento é isso: é um grupo de jovens que tem sonho, que a gente quer mostrar que a gente quer ser humano, que a gente tem propostas. Então assim, eu gostei do projeto de vocês, quero participar, onde eu encontro? Então, para entrar no Mundo, tem que acessar o site www.engajamundo.org Lá tem todas as informações, como a gente trabalha, como a gente se divide E a partir, quando você se inscreve, você passa a receber e-mails do Mundo E nesses e-mails você pode entrar em contato com a gente, com o Engajamara e a gente vai tentar incluir vocês no nosso erupim. Você é muito bem-vindo, bem você vai amar gente.